Fala galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo Casa do Azulejista, banheiro social Vamos impermeabilizar esse, esse banheiro aqui pessoal, com o Tec Plus da Quartz O Tec Plus é um impermeabilizante bicomponente, ele vem o líquido e o pó Você mistura mecanicamente aí para ficar bem homogêneo Aplica em mãos cruzadas, a primeira demão nesse sentido A segunda demão nesse sentido, a terceira demão nesse sentido Nesse banheiro eu vou usar só duas demãos, vou cruzar as mãos só Porque esse banheiro vai ser um lavabo na minha casa e não vai, não vai ter umidade nele Eu só vou impermeabilizar para efeito de segurança, tá? Já no banheiro do casal a gente vai dar três demãos cruzadas para vocês poderem ver E poderem fazer na casa de vocês Pode? Pessoal, para fazer a nossa impermeabilização eu vou precisar do Tec Plus Uma caixa de Tec Plus Vou precisar de um recipiente para poder fazer a mistura nosso balde está ali Um mixador, no caso Uma haste de bater a argamassa, né? Na, na nossa maçã marquelete. Também eu vou precisar, pessoal De aplicadores, tá? Ali a gente tá, tem uma trincha Ou é, como vocês chamam Na cidade de vocês E um pincelzinho, pessoal, para você fazer os cantinhos Beleza? Bora preparar esse produto aí agora Eu disse para vocês, o Tec Plus ele vem é bicombonente, vem o, o líquido, o pó eu vou bater dois saquinhos desses primeiro misturar o pó até ficar uma liga que eu preciso, bem líquido mesmo bem fluido para a primeira camada e aplicar É isso aí pessoal, tem uma consistência que a gente precisa Agora é só aplicar Dica esperta para você Na hora de impermeabilizar na primeira demão Umedecer bem a base Por quê? Como ele é um, é um caldo grosso Basicamente né? um, um produto Mais firme A, a primeira demão A parede e o chão estão umedecidos, Você vai conseguir trabalhar com ele Com mais facilidade na primeira demão Ele vai ficar um pouco mais diluído Você vai trabalhar ele um pouco mais fácil na segunda demão, aí você pode aplicar ele um pouco mais firme, porque aí você não vai ter muito trabalho. Lembrando, a trincha para espalhar e os cantinhos sempre usam um. Nos cantinhos, pessoal, eu sempre uso um pincel, porque é mais fácil de pegar os cantinhos, tampar os buraquinhos que fica nas, nos encontros de chão, parede, na emenda entre a parede e o chão. Céuzinho faz um acabamento melhor que a trincha. Primeira demão pronta, banheiro todo, todas as paredes até a altura de 60 centímetros, chão também. Espera dar um tempo de cura. Aplicar a segunda demão cruzada. Aí, pessoal, Agora é só guardar a nossa impermeabilização secar Colocar o piso no alinhamento Soltar a saia embaixo E já começar a outra parede Jeito prático, fácil de fazer envelopamento E claro, para você ter um banheiro seguro Sem risco de manchamento das peças Aquela, aquela escurecida nas peças Uma boa impermeabilização é imprescindível Camada, teclosso Cruzada, duas ou três demãos. Aqui vamos usar só duas, no banheiro do casal três. E é isso aí, você não vai ter dor de cabeça. Depois é só fazer um, um encontro das peças bem feito, rejuntado. bem rejuntado, e aí você não vai ter dor de cabeça. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, nossos comentários se tornam uma nova matéria. E você já sabe que é aprender tudo sobre assentamento de piso revestimento para fazer na sua casa, para você mesmo, ou se você é da área de construção. Quer ampliar seus horizontes no seu acabamento? Vem com a gente, Curso Azulejista, o link está aqui embaixo. Aproveita, faça parte dos nossos alunos, beleza? Valeu, galera! Fui!